Você quer saber um pouco mais sobre proteínas e massa magra? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos Qualivida. E nós convidamos a doutora África Isabel de la Cruz Pérez, que é nutricionista da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Obrigado, África, por você estar tá é, vindo aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês de novo. Esse tema é interessante porque todo mundo só fala em proteína e massa magra para emagrecer, né? Não é isso? Mas, Vamos entender é ou primeiro... Ou entender é meio primeiro estranho essa <risos> relação, né? O que é massa magra? Vamos começar por aí. Massa magra é músculo, tá. basicamente. Né? Então a gente tem uma quantidade no nosso organismo, de tem, temos ossos, é massa magra que são os músculos, né? e temos a massa gorda, né? que é a nossa gordurinha, né? E tem então a músculo é proteína, Sim, né? E, basicamente e, proteína. E o que a gente acho que liga direto, sabe? Bom, se eu comer mais proteína, eu vou ter mais proteína no músculo. Isso funciona? Como é que é isso? Então, mais ou menos, porque assim a gente é, ao longo da nossa vida a gente tem uma recomendação de consumo de proteínas, porque na verdade é, a gente nasce com uma quantidade X e a gente vai precisando dessas proteínas para a gente crescer. Uhum. Então, a função principal da proteína é de construção e de reparação. É um alimento construtor, né? Isso. isso. A, a proteína em uhum. si, que, quando ela é desmanchada, é, vira aminoácido. Uhum. Né? Então, esses aminoácidos, eles são é, reproduzidos no nosso corpo de acordo com a demanda que existe e são transformadas em outras proteínas, tá? Entre elas, as proteínas que formam a nossa massa muscular, né? E se eu fico ingerindo, porque é uma coisa que você ah, não, só come proteína porque você vai emagrecer uhum. e vai ficar forte. Uhum. Isso é verdade? Vamos não, ver. não, não, não é verdade. É... Segundo todos os estudos que já foram feitos, né, existe um, é, uma quantidade de proteína que está que recomendado que a gente coma por dia, assim como de carboidratos e lipídios. Então tá? tem que comer as as três, né, essas três Sim, variedades, Isso, dizer. e deve haver uma proporção entre isso. Então assim, nós precisamos de energia, basicamente. Né? Então se eu estou parada sem assim, fazer qualquer tipo de atividade física, né, estou deitada, eu tenho um gasto energético basal. O que, que é isso? É quanto que o nosso corpo precisa para manter. Tá. Eu estou parado, mas o rinho está funcionando, uhum. o coração está batendo. Então, isso é, então, eu preciso de energia para isso. Né? Então, por isso que a recomendação é para essa energia, essa energia tem que vir principalmente do carboidrato, que são os açúcares, e das gorduras. Certo. Tá? Aí daí que vem a energia. Isso. E a proteína, é, ela deve ficar apenas para construção e reparação. Certo. Então, assim, proporcionalmente, por exemplo, uma pessoa precisa de 2.000 quilocalorias por dia, né? Então, 50% dessa energia tem que vir dos carboidratos, né? 30% das gorduras, né? É um pouquinho mais de carboidrato, a recomendação vai até 60% depois uns 30% da gordura, né? E esse restante aí viria, teoricamente, da proteína. Certo. Tá? Mas e a pessoa que não quer emagrecer, o que ela deve fazer para? Primeira coisa, ela tem que fazer uma redução do teor calórico, né? Certo. Então, se ela é, tá com excesso de peso, então, ideal é procurar um, um, um nutricionista, né? Um uhum. médico, né? Um nutricionista para poder fazer esse ajuste. Então, a gente vai verificar assim... Quanto que essa pessoa precisa de energia por dia de acordo com o estilo de vida dela. Se ela é um esportista ou se ela pratica alguma atividade física, logicamente que ela vai ter um gasto energético maior, né? Então a gente precisa primeiro verificar quanto que ela precisa, né? Por dia. Aí a partir daí a gente faz uma redução calórica desse total que começa por 500 até 1000 kcal, dependendo da pessoa, né? E aí... É, a gente vai fazer uma redistribuição dessa energia vindo do carboidrato, do lipídio e uma pequena parte dessa proteína. Então, mas isso que é importante de a gente conversar aqui, não vai tirar carboidrato e tirar não, gordura gente, e ficar só não, na proteína para emagrecer. pelo amor de Deus. Isso não funciona, né? Não, porque o corpo precisa de energia. Então se a gente come só proteína ou uma grande quantidade de proteína, o corpinho vai pegar essa proteína e por um processo metabólico, né? E isso vai virar glicose. Entendi. Então energia. o corpo mesmo vai fazer, vai, Isso, vai ele vai, vai pegar essa proteína e transformar em energia. Então, pensa que a gente tem uma fogueira metabólica, como a gente fala. Uhum. Né? Então, assim, para fazer uma fogueira, o que, que você coloca lá para queimar? Graveto. Lenha. Lenha. né? Você não vai pegar um armário de mogno e uhum. botar nessa fogueira. Uhum. Então, é o mesmo raciocínio. Eu é pô, a gente eu... pegar... Proteína. O bife e colocar lá. Então, se eu pegar proteína e isso vai virar energia, porque o corpo precisa de energia, é a mesma coisa que pegar um armário de mogno e pôr numa fogueira. Entendi. Né? Então, a, precisa haver uma proporção entre tudo isso. Por isso que fala em dieta balanceada. Isso. Né? Então, assim, um esportista, uma pessoa que está doente, por exemplo, na clínica a gente tem um grande queimado. Então, essa pessoa tem uma recomendação de proteína e esse atleta que está quebrando fibra, fibra muscular pela, pelo esforço físico, essa pessoa precisa de mais proteína do e, que uma pessoa normal. E uma pessoa normal, se ela ingerir muito proteína, isso faz mal? Então, aí é que está. Se ela, é, o corpo vai aproveitar parte disso como é, matéria-prima para formar outras proteínas, aí o restante vai para a tal da fogueira metabólica, vai, vai virar glicose, certo. né? E se a gente não aproveitar isso como energia, isso vai virar gordura de estoque. Entendi. Entendeu? Então, Agora, fim, o corpo acaba entendendo como, enfim, como um carboidrato, vamos dizer assim, se eu consumo um, ele transforma no sim. carboidrato. Sim. Né? Tanto é... é Peraí, deixa eu só falar uma outra coisa importante. Tá. Nessa, nessa transformação, esse processo chama é, gliconeogênese. Né? Então, nesse processo, quando o, a, a proteína vira açúcar, né? há também a liberação de produtos tóxicos que é a amônia, uhum. essa amônia no fígado ela se transforma em ureia, certo. que é a forma química para é, o, o rim reconhecer né, e sair na, na, na urina. Tá? Então a pessoa que come muita proteína ela vai, é, expelir, o rim. Isso, vai, vai expelir mais ureia né? Uhum. E aí, uh, se isso é uma coisa muito constante, você leva o rim à exaustão. Entendi. Você está fazendo esse órgão trabalhar mais. Então, por isso que a gente não recomenda. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu, né, que sou uma pessoa, né, já tenho é, mais de 50 anos, não pratico atividade física como eu deveria praticar, né? É, então, qual que é a minha recomendação proteica? Eu já parei de crescer, infelizmente, uhum. né? Então, eu preciso, em média, um grama de proteína por quilograma de peso por dia, tá? Certo. Se é, eu tenho uma pessoa doente, com um câncer ou um grande queimado, essa recomendação proteica pode chegar até 3 gramas, uhum. um grande queimado, tá? Um esportista desses de, de ponta, né? Essa recomendação proteica pode chegar até 3 gramas, por quilograma de peso. Mas a média normal nossa é, um, é grama. um grama por quilo de peso, Sim. pra gente ter essa noção, Isso. né? Uhum. E mesmo assim, uma pequena parte disso aí vai virar glicose. Tanto é que para o diabético é, existe um método para a gente fazer com que ele se controle que chama é, contagem de carboidratos. Então assim, 100% do carboidrato que ele come vai interferir na glicemia. Uhum. E entre 30 e 60% das proteínas proteína, que ele come, depois de três horas, influencia na glicemia sanguínea. Entendi. Então tá aí provado, né, que parte da proteína vira, vira a energia, vira né, vai virar glicose que vai virar energia. Tá ótimo. <risos> África, muito obrigado. Esclareceu para mim, esclareceu muito o que é massa magra ou sobre a necessidade ou não de proteína diária. Então, muito obrigado por você estar à, à disposição. Com a gente. E obrigado a você que esteve aqui com a gente assistindo o Minutos Qualivida.